Tadinha, ela tá sentada ali. molecada, ele tá andando. Condicionador depois da máscara? É, porque ele fecha as cutículas. Shampoo abre, máscara, condicionador. Você pintou o cabelo! Mano, ela tá realmente muito parecida. O que, que você achou? Com... Bonita cor. Mano, ela, tá... ela mudou muito, gente. Ela mudou muito. Bonita. Aham. Ai! É de quem ali? É? Aham. Mas você gosta mais assim, ou loiro? Se for vir. Eu gosto do que tá em você. Mano, ela mudou muito, gente. Ela mudou muito. Tá, mas. Mas assim, se você fosse escolher, é, sabe? Eu que eu Véi, ela mudou é... muito. sabe? Eu vou perguntar aí, se eles tá, Vamos sequestrar um deles e pedir PT aí na cabeça deles. Eu... Dois caras estão indo sentido o gueto deles agora de moto... De... Não sei, acho que eu teria que ver os dois. É um esquital, quer Quero. Tem mais nada. É mesmo? Mano, ela tá muito diferente, é, gente. É, faz o que não mostrar, mano. Sequestra um. Calma aí, é que, que eu não confesso não, velho. Né? Sabe como que é. Parece. Fica é um ping-pong isso aí, mano. Já cobrando, os caras, já. Aí, tá meio só eu vou depois Gente, de olha como ela era. Eu vou... Olha, olha como aí. ela era! Já foram buscar eles lá no hospital? aí. fica a parada rapidinho. Não, tá bom. Eu tô indo pra lá também. Geral, vai encostar lá, quem a gente vai suave. Só pra fazer volume mesmo. Não, onde, onde? onde, onde? Pro hospital, Geral vai pro hospital. Vai pro hospital aí? que é... Tá rolando, molecada? Pera, deixa eu só ouvir uma coisa só no aqui. Vamos fazer volume nos palpas, esses caras não fazem gracinha, tá ligado? Não, ela mudou muito. Quero ver o loiro. Fechou. Põe o um loiro. Vamos ver. Não, ela mudou. Nossa, boa pergunta. Deixa eu ver o outro. Acelera aí. Fica um pouco com esse. Como assim fica um pouco com esse? Tipo assim, fica um pouco com esse. E aí depois qualquer coisa muda pro loiro. Ah, então você gostou mais do loiro e não quer falar. Não, eu gostei dos dois! Não, não, tá. Deixa, na real. Ah! Não! Põe esse! Esse é bonito! Deixa esse! Se Deixa você esse. achasse bonito, você teria lado fica com esse. Não, mas é, eu falei pra você ficar com esse. Não, você falou, fica com esse um pouco e depois você muda. Sim, porque... Querendo é porque... dizer que você gosta mais do outro, por isso que você quer que eu mude, mas não quer falar pra mim. É... é... Não. Esse tá muito bonito, de verdade. Como A polícia tá como aprendendo tô colocando um louzinho branco aqui com o interior roxo. O quê? Pra como que você prefere? Põe o loiro de novo, põe o loiro de novo, eu vou ser sincero, você vou ser muito sincero. Põe o loiro de novo. Tá bom. Eu sei, eu tô ouvindo o rádio, gente. Prefiro o loiro. Mano, ela era... Que? Olha isso. Prefiro o loiro. Que o quê? Mano, olha isso. Ela era muito diferente, muito diferente. Loiro! Vai ter? Calma, eu tô tentando assimilar essa resposta. Que resposta? Prefiro loiro. Prefiro o loiro. Tipo, a cor do seu cabelo. E dois caras ela. Mas o Ruivo é muito bonito também. Não sei, é tudo bonito em você. Não adianta. A cor do cabelo, ela não. não é ela, relevante uh, quando a pessoa é bonita. A cor do cabelo, ela, ela não só encaixa com a pessoa bordão, bonita. Não, vocês cobraram. Cara, não sei tá. por que atirar na análise no queimbo de novo. Fica falando um tempão aí pra mim, por favor? E é isso. Tá bom. Fechou, fica tranquilo. Ah, já... Seu cabelo é bonito, você é bonita. Já foi, já bonita, passou, bonita, bonita. Aqui, ó, bonita. É, você, é Ruiva, fica linda. Loira também. Ruiva, linda. Loira, linda. Ruiva, loira. Gente, é pra ir pro hospital ou é pra, pra ficar na moral? Fechou. É pra hospital geral. Linda, linda, linda, ruiva, loira, linda do jeito que for, qualquer jeito, linda, loira. Pronto? Fala mais. Ah, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, ruiva, loira, ruiva, cabelo, cor, cabeleireiro. Cabeleireiro. Cabeleireiro, ruiva, linda, loira, ruiva, Hospital. ruiva Hospital. loira. Hospital. Ruiva. Hospital. ruiva. Olá, Fala Scottzão. É, já saiu Vai já. Ter? Tá na, foi você consegue vir ali comigo rapidinho? Espaço. Só que eles estavam chamando no um rádio pra fazer uma coisa? Eu também tô. Eu também. Vai ter? Também tô... também. Vai ter? ter? ter? Colo aí. Vai ter? Colour moto. Calma aí, fica falando ainda. Ah, posso te levar pra moto ali? Ah, posso? Posso? Posso? Eu vou, hein? Eu vou, 3, 2, 1, 3, 2, 1, vambora. Pera, pera, pera, deixa eu montar na moto, você monta, monta na moto, monta na moto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. moto, moto, moto, que? Puta que pariu, calma. Eu preciso passar na p pegar, pegar arma, colete... Dinheiro. Linda, Porém, precisar, linda, vai. linda, linda. Dinheiro. Vem, monta aqui, monta, monta, monta, não, monta. Por favor, você tá linda, monta. Por favor, por favor, eu imploro. Obrigado.